Obrigado, Sheila. Boa tarde a todos. Eu vou agora passar a fazer a apresentação das novas funcionalidades que temos no Tractor para a versão 2.38. Uh, e de uma forma geral, nós temos aspectos ligados com, com o scan, a, a gestão uh, uh, de dados, com a introdução de dados, usando meios alternativos ou flexíveis. E um desses meios é o scan códigos através do QR code ou barcode, então iremos ver o que é que é possível fazer olhando para essa perspectiva, esta é uma parte que é complementar ao que, vai, ao que acontece ao nível do aplicativo Android, já que essas funcionalidades são executadas ao nível do Android, mas já há uma continuidade ao nível do aplicativo web, também quando olhamos para a versão web. Uh, temos de seguida quest questões ligadas com a performance, desempenho do, do, do sistema. Esta é uma parte que não é muito visível, uh, às vezes, para os utilizadores finais, mas a verdade é que a cada dia que passa existe um grande esforço da equipe do, do DHS2 uh, para melhorar a questão do desempenho do sistema, principalmente neste momento em que temos dados individuais a serem colhidos com uma maior uh, a frequência. Após isso, temos uh, as listas de trabalho, que são as diferentes uh, funcionalidades que foram colocadas para flexibilizar a questão da gestão de dados. E também temos como grande uh, novidade para esta versão, que é uh, o lançamento do novo aplicativo para captura de dados. Então, já há bastante tempo falava-se do, do Capture, que passaria a ser um novo aplicativo, tanto para os programas com rastreio, assim como para os programas sem uh, o rastreio. Então, o que foi feito uh, para a versão 2.38 é que já é possível fazer a introdução dos dados com base nos programas uh, com rastreio. e Isso já é possível usando o mesmo, o mesmo aplicativo, sem precisar vir ao, ao, ao, ao Tracker Capture. Quem usa o Tracker atualmente, pode notar que, estando na lista principal, usando o CAPTCHA App, ao clicar em um registro, é direcionado para o aplicativo troca CAPTCHA. Mas isso já está a ser atualizado e, neste tempo, será fácil fazer o, o, o, o registro uh, de dados. Em relação à, à primeira funcionalidade, que tem uh, a ver com as listas de, de trabalho, importa referir que essa a funcionalidade foi colocada para melhorar uh, o follow-up dentro do, do sistema. Porque quando os utilizadores abrem uma lista ao nível uh, do posto de serviço, muitas das vezes eles querem ter acesso a uma lista que vai lhes permitir realizar uma operação de forma, de forma imediata. Então, desta forma, nós podemos criar listas pré-definidas e essas listas podem ser armazenadas e a próxima vez que eu for... A aceder ao sistema, não precisa de voltar a criar a mesma lista de, de, de, de uh, trabalho. Essas listas podem ser partilhadas com outros utilizadores e inclui não só filtros, mas também podemos lá colocar informações ligadas com a ordenação, colocar em ordem os, os nossos elementos, assim como podemos mostrar ou esconder uh, colunas. Uh, em termos de, de, de, de exemplo, Uh, temos aqui uh, um, uma base de dados de dhs 2 que, que pode ser usada para fazermos essa essa demonstração. Então, uh, todas essas atividades são feitas com base num aplicativo chamado chamado captor. Então já já tinha mencionado uh, uh, acerca disso. É um aplicativo chamado capture que pode ser encontrado no, ao nível do dhs 2 E, conforme todos sabem, uh, quando fazes o desenvolvimento do dhs 2 Uh, a língua principal que é usada é, é o inglês. A razão pela qual alguns, para não dizer que muitos termos, ainda estão em, em português, mas estão há um processo ligado com, com a tradução a tradução dos mesmos. Uh, eu vou mostrar rapidamente uh, uh, um exemplo de que é que se, se refere, e para tal poderia usar uh, um, um programa para o registro de dados relacionados com uh, a, a saúde infantil. Então, temos o registro uh, uh, da, da saúde infantil, temos ali um programa, que é este, que nos permite fazer o registro desses dados. Então, quando eu abro o sistema, uh, eu tenho, uh, podem ver aqui que tem duas linhas. Uh, a primeira linha tem uh, os as inscrições estão ativas, as inscrições estão completas ou as inscrições estão canceladas. Então, depois disso, temos a segunda linha, que é a linha que tem os filtros adicionais. Então, o que eu posso dizer é que eu posso fazer uma lista com todos os a, a, a, os utentes, por exemplo, que têm a data de nascimento este mês. Eu digo, eu quero utentes com a data de nascimento este mês e faço uma, uma atualização. Okay. Não, não tenho aqui pouco uh, dados, vou fazer uma atualização para este ano e vamos trazer aqui alguns alguns registros. Então, com base nestes registros, eu posso adicionar outros filtros. Por exemplo, eu posso colocar a questão do gênero, eu posso dizer que quero todos que sejam uh, tenham nascido uh, este ano e que uh, sejam, por exemplo, do gênero masculino. Então, ao fazer a atualização, eu vou ter aqui uh, os meus dados eu posso fazer isso, eu posso ordenar com base num, num, num critério. Se eu tenho, por exemplo, a questão do, da data do, da inscrição, eu posso ordenar com base nessa data, posso adicionar ou remover colunas usando, usando esta, esta opção e eu posso fazer aqui algumas manipulações. No final, eu tenho a possibilidade de salvar esta, esta opção. Então, eu posso salvar esta, esta visualização. Então, quando clico salvar esta visualização, eu tenho que dar o um nome, uh, registros do ano em curso para o sexo masculino. Então, eu tenho uma, alguma uh, atividade que eu quero executar. E para tal eu preciso de usar este registro. Então, este registro já está salvo. Isso quer dizer que a próxima vez que eu vier, eu já não preciso de voltar a fazer a mesma pesquisa. A pesquisa já estará visível para eu poder fazer a seleção e avançar com, com, com, com o trabalho. Uh, depois de eu gravar, eu tenho a possibilidade de fazer uma partilha uh, desta, desta visualização. Isto é, eu estou no nível central, estou no nível nacional, Uh, crio uma lista de trabalho que vai permitir as pessoas que estão ao nível da unidade sanitária, por exemplo, ter acesso a todos os registros que ocorreram no dia de hoje ou nesta semana, para fazer algum segmento, eu posso depois partilhar este, este registro. Então, eu posso partilhar com um utilizador específico ou também posso partilhar com um conjunto de utilizadores. Então, eu vou, com base no nome, vou pesquisar aqui o utilizador e, e poder visualizar, uh, selecionar quem uh, terá ou não acesso, acesso a, a esses dados. Então, esse processo é similar ao que já acontece ao nível dos metadados no sistema. Então, esta seria a, a, a primeira a funcionalidade que nós temos para o, o processo uh, de registro de dados usando, usando o CHOP. O segundo ponto tem a ver com. Já, já é mais para os, os ah, ah, administradores ah, ah, do sistema, os que fazem ah, a gestão do, do sistema, fazem a configuração dos metadados, que tem a ver com a, a criação de regras de programas. Ah, em algum momento, ah, quem criava regras de programas para calcular alguns valores, por exemplo, nós queremos somar dois números ou queremos fazer alguma soma, mas com um valor temporário. Então, tínhamos que criar valores ah, para que seriam usados para essas essas para as operações. Então, antes havia um problema relacionado com, por exemplo, se nós juntarmos o 2 e o 2, assumindo que esses são textos, iremos ter um, um 22. O que acontece agora é que nós temos a possibilidade de definir o tipo de, de valor para os valores calculados. Então, já podemos dizer que este cálculo irá retornar, tem que, ser, tem que ter como resultado o um número inteiro. Então, desta forma, ao somarmos o 2 e o 2, teremos já como, como resultado o, o 4, e não, e não o 2, 2, como tínhamos até agora. Era preciso fazer outras ginásticas para poder ter os valores somados de forma, de forma, de forma correta. Então, para esta funcionalidade, deveria fazer uma demonstração, mas quem tiver a versão 2.38.DHS2 instalado, pode ir à, à gestão de, de regras do programa e poderá encontrar uh, esta funcionalidade. Uh, se selecionar o valor calculado, poderá escolher o tipo de valor que deve ser usado. A próxima funcionalidade está uh, relacionada com a descrição dos elementos de dados. Uh, quando nós estamos a, a fazer o registro uh, de dados. Usando o, o, o CAPTCHA, que é o novo uh, aplicativo, nós temos a possibilidade de ver detalhes acerca de um elemento de dados. Isto é muito importante e útil para os casos em que nós temos algumas abreviaturas, por exemplo, no, na descrição dos elementos de dados, em que nós podemos, uh, ao invés só de descrever de, de a. Uh, uh, PV, por exemplo, PVC ou, ou colocar apenas a uh, BCG ou qualquer outra abreviatura ou sigla, nós podemos colocar uma descrição a uh, deste valor. E para os casos em que em que a percepção de tal campo não é fácil, nós podemos ter adicionar uma, uma descrição a explicar o que, é que se espera receber de um determinado uh, campo. Então esta é uma funcionalidade que, que está disponível se nós formos ao, ao novo ao novo uh, aplicativo nós podemos uh, ver aqui uh, este, este ponto de exclamação, que vai nos permitir adicionar descrições para, para cada um dos registros ou para cada um dos atributos ou das variáveis que temos ao nível, ao nível do sistema. Uh, então, esta é uma funcionalidade que veio, que veio, que veio a, a, a facilitar. Então, agora eu vou passar para uh, uh, o, o novo aplicativo, para capturar captura de dados, que é, que é o capture que já vem sendo desenvolvido há, há bastante tempo e neste momento já temos uma versão ah, completa com todo o fluxo ah, de dados, que, que já está disponível e está pronta para ser ah, usado Então, este aplicativo tem um lançamento contínuo, o que, é que isso quer dizer? Ah, que nós não precisamos fazer a atualização do THS2 para nós fazermos a atualização de aplicativos específicos e o Captcha é um deles. Então, se existir uma versão nova do Captcha, eu posso, de uma forma simples, fazer a, a, a atualização do mesmo, sem precisar de fazer nenhuma alteração ao nível do DHS2, em termos de servidor, e nem precisa ter de entrar em contato com a equipe da administração do, do servidor. Uh, certamente que é preciso sempre testar para ver se está tudo a é funcionar como deve ser antes de ir para, para a produção. Mas temos essa essa flexibilidade e isso é, é, é algo muito simples. Se não estivermos dentro do, do DGS2, nós podemos ir para gestores de, de, de aplicações ou apps management uh, e lá no, nós poderemos uh, ter acesso aos aos aplicativos. Este é o um menu onde temos uh, uh, todas as as, as, uh, as opções aqui que nos permitem instalar aplicativos. Estes são os aplicativos que vêm já com o DGS2. Então, para todos os aplicativos que vêm com o BEGA S2, nós temos a possibilidade de ver quais são os aplicativos que já têm uma atualização pendente. Então, com base nisso, nós podemos fazer a nossa atualização. Por exemplo, este é o aplicativo Captcha. Se eu for a clicar ah, neste aplicativo, ah, não tenho aqui a versão instalada, é a versão A100.3.3. Ah, se eu quiser, posso fazer a atualização para a versão 5.0 uh, então, esta é uma opção, se eu clicar aqui ele já vai atualizar, então para além da versão atual, eu também tenho a possibilidade de instalar versões anteriores, porque já aconteceu uh, algum momento uh, teve a necessidade de voltarmos uma versão do aplicativo porque alguma coisa uh, não estava a sair da forma como não estamos acostumados, por exemplo então aqui temos uh, a possibilidade de instalar de selecionar a versão específica que nós quisermos, quisermos e podemos avançar com a instalação ah, da mesma. Ah, como próxima funcionalidade, temos já aqui a opção para ah, ah, ah, abrir, usarmos ou não, o novo aplicativo ah, de captura de dados. Então, este aplicativo, ah, porque ainda está a ser desenvolvido, ah, está num processo de desenvolvimento, não está configurado como um aplicativo padrão para a abertura de dados quando nós estamos a fazer a introdução de dados. É opcional, o seu uso é opcional. Então, quem terá acesso são os superutilizadores e todos tenham um privilégios para, para fazer a gestão de metadados de um programa e eles podem ativar a nova versão e podem partilhar com os utilizadores. Então, basta a equipe de superutilizadores ativar o aplicativo, todos os utilizadores passarão a usar o um novo, um novo uh, aplicativo. Eu vou mostrar como é que isso funciona dentro do próprio, do próprio sistema. Uh, eu vou re retornar ao, ao Capture, que é uh, o, o aplicativo que é, que é, do qual estamos a falar. Eu vou selecionar aqui uh, um programa. Uh, lembra que esta é uma base de dados de teste. Uh, ok, eu vou selecionar aqui um, um programa. Este é o, é o programa. Então, eu tenho aqui uh, este botão. O ideal é até que esteja neste momento. Então, aqui o que é que tem? Tem aqui essa opção que nos dá a possibilidade de nós usarmos o um novo uh, aplicativo. Neste momento, se eu for a clicar cada Qualquer linha que aqui esteja, posso clicar, por exemplo, a, a esta linha. Vocês poderão ver que o sistema irá me levar para o, o troca Capture, que é o aplicativo que nós todos estamos habituados. Então, este é o aplicativo que nós todos estamos habituados a usar. E aqui nós podemos fazer a introdução dos nossos dados de forma, de forma normal, porque é assim como atualmente está. Mas este aplicativo está a ser substituído pelo novo aplicativo. Uh, então, a uh, eu regresso, e como sou uh, administrador nesse tema, eu posso dizer que para este programa selecionado, eu permito que se use a nova versão do CAPTCHA. Então, tem aqui alguns uh, alguns detalhes, a uh, informando que que uh, é uma versão que ainda está sendo desenvolvida, ainda não tem todas as funcionalidades que estão no, no Tsoaca CAPTCHA, e se existir algum problema deve-se dar o feedback dentro da comunidade THS2. Então se disser que sim uh, quer avançar desta forma, ao clicar no, no, no dashboard já abre no utente, já abre o um novo aplicativo. Então esta é a forma como está estruturado o novo aplicativo. Se eu for a, se eu regressar para a lista eu tenho aqui a possibilidade de voltar àquele aplicativo. Então, se eu sou colocar opt-out, ah, quer dizer que eu estarei a deixar, ao clicar em cada linha, eu voltarei a usar ao aplicativo antigo. Então, esta é uma funcionalidade mais para os gestores do, do, do, do sistema. Ah, agora, indo para detalhes do novo aplicativo, ah, nós temos agora a possibilidade de ter uma visão geral ah, de todos os eventos que temos no sistema, podemos ah, atualizar ah, o perfil, ah, podemos, temos a possibilidade de ver os detalhes de, de descrição, temos os indicadores e temos também os, os, os comentários. Então, o que eu estava a dizer é, ah, estando em um ah, ah, ah, ah, ah, ah, evento, eu posso rapidamente criar um, um, um evento que é para facilitar o, o, a demonstração. Eu vou colocar aqui alguns, alguns detalhes. Eu vou criar um, um, um novo, uma nova entidade. Então, tenho aqui ah, deste lado ah, os meus eventos. Então, aqui é um estágio, que é o estágio de nascimento, aqui é o estágio natal ah, Tenho ah, os comentários, eu posso deixar comentários sobre, sobre esta entidade. Tenho os meus indicadores, tenho o perfil do utente do e tenho o, o os detalhes de, de inscrição. Então, nos dados de inscrição, eu tenho, eu terei o, uh, todos os dados que são referentes à inscrição, a data da inscrição, onde é que começou, onde é que está uh, neste momento, uh, em que um dado internacional está e quando é que se fez a última a última atualização. Então, esta é a forma como os dados passarão a ser uh, introduzidos nas novas versões do dhs 2 quando o assunto for Uh, introduzir dados dados a uh, uh, individuais. Então, uh, dentro dessa uh, abordagem, nós temos aqui diferentes funcionalidades. Uh, uma delas é uh, a possibilidade que temos para uh, uh, criar um novo evento. Então, ao criar um novo evento, nós uh, temos que selecionar o estágio, uh, o qual nós queremos criar o uh, um evento. Então, eu digo, quero criar um evento Uh, nascimento e vou, de seguida, fazer o preenchimento de todos os dados que aqui uh, existem. Então, esta é uma forma que eu tenho para fazer a criação de um de um novo uh, evento. Então, desta forma eu crio um evento. Então, uma das principais diferenças é que, uh, se uh, eu faço a introdução de um valor num campo, diferentemente do que acontecia até agora, o sistema não vai gravar os dados. Apenas vai gravar os dados quando eu clicar num desses botões aqui embaixo. Nós temos duas possibilidades. Ou completo, então quando clica em completar, significa guardar todos os dados que estão aqui ah, preenchidos, e depois completar o evento ou então posso salvar sem completar. Então, nessa situação, eu gravo todos os dados, mas não completo o evento. Então, essa alteração foi implementada para melhorar a performance e o acesso à base de dados, porque muitos sistemas não aguentavam com, com, com, com as requisições, porque a cada momento que se atualiza um valor, tinha que se guardar na base de dados. Então, isso sobrecarregava a base de dados. Então, o que foi feito é guarda esses dados. No final, preenche todos os dados. No final, vai gravar uh, os dados. Se quiser sair desta janela sem gravar os dados, ele vai dar o alerta a dizer que existem dados que não foram gravados. Então, você vai escolher se vai manter-se nessa página ou então uh, uh, aceita descartar os dados e abrir a página a página seguinte. Então, neste caso, eu descartei os dados e abrir uma uma outra página. Então, a página que eu vou abrir vai depender de onde uh, a eu estou a navegar. Então, independente de onde eu esteja aí, sempre que eu estiver a sair de um de um evento com dados não gravados, o sistema vai me alertar. Então, aqui, nesta situação, eu abri uh, a aba que nós temos para os agendamentos. Então, se nós quisermos agendar um evento, colocamos a data, em que esperamos que o evento aconteça e depois o sistema vai nos dar o número de eventos que foram agendados naquela obra nacional nesse tal dia. Então, se eu estou a fazer o um registro, estou a agendar um novo evento, o sistema vai me dizer quantas pessoas estão agendadas para este dia. Então, se eu estou a agendar uma vacinação, uma imunização, por exemplo, para... Uh, por causa do programa de vacinação, o sistema já consegue me dizer quantas pessoas estão agendadas para aquele dia. Então, ao agendar, eu posso colocar aqui alguns a uh, comentários. Uh, por exemplo, vamos supor que a data sugerida para, para agendar é, é um domingo ou, ou, ou é um feriado nacional. Então, eu posso mover o meu evento para a segunda-feira e depois posso dizer que a, a data proposta... É, é um feriado nacional ou é domingo. Por isso que movi para a, a, a, a segunda-feira. Okay. Então, temos aqui, por exemplo, já uma contagem do, dos eventos e o sistema ah, vai nos dizer quanto tempo é que separa a nova data da data que nós selecionamos. Por exemplo, aqui diz que esta data é seis dias após a data a data sugerida. Então, esse tipo de, de, de alertas ajuda nos a, a entender melhor a forma como o, o, o, os dados estão, estão estruturados. Então, eu posso uh, agendar este evento, se eu quiser, e depois disso eu posso, eu posso gravar. Então, já tenho aqui uh, um, um evento agendado. Para este outro estágio, se eu quiser, uh, eu posso clicar nesta opção para visualizar os detalhes do evento. Caso eu prefira fazer a edição dos, dos mesmos, eu posso clicar em editar, fazer o preenchimento a uh, uh, uh, Uh, dos dados que, que já é um tempo depois de nacer. Então eu vou aqui colocar a, a informação toda que eu quero e no final eu vou salvar. Então eu tenho essa separação entre a visualização e a edição, porque antes nós não tínhamos essa essa separação entre a visualização e a edição, mas agora nós já temos essa essa essa separação. Uh, se eu estiver num evento eu não tenho a possibilidade de fazer a edição dos, dos, dos atributos da, do tempo Se eu quiser editar os atributos, tem que estar na página principal. Vou clicar em editar, o sistema vai me trazer este diálogo, onde eu posso ah, fazer as minhas, as minhas edições ah, dos dados e depois salvo. Então, este, esta é a edição dos atributos do, do utente. Para as ações relacionadas com a inscrição do utente. Eu tenho a ah, todas as ações ah, nesta caixa onde posso completar, a ah, ver se está completo ou não, posso cancelar, posso apagar, a inscrição, entre outras entre outras funcionalidades. Ah, em um campo superior, eu tenho esta navegação. Então, esta navegação nos permite a ah, fazer uma uma troca de dados que estão aqui no, no sistema. Por exemplo, eu posso ah, trocar o programa, posso trocar o local assim como posso trocar a pessoa. Então, se eu troco a pessoa, ele vai me levar para a minha lista com, com, com todos os utentes, que é para eu poder selecionar uh, o próximo, o próximo utente. ou usar, por exemplo, aquele registro ou aquela lista rápida que eu que eu gravei. Então, estas são uh, algumas funcionalidades que lá existem. Uh, este é o é o, é o é o resumo que já que já uh, uh, tudo, todos os pontos que aqui é estão já foram ah, mencionados durante a durante a, a, a apresentação então mais funcionalidades podem ser testadas no, online tem a base de dados online que, que, que no final a Sheila pode partilhar o link para quem ainda não tem o um link para poder testar estas e outras funcionalidades que existem dentro do, do novo do novo aplicativo ah, para a, a captura a captura de dados Agora vamos passar para a, a, a, a, a, o domínio relacionado com a, a análise de dados. E temos aqui uh, três uh, principais funcionalidades. Digo principais porque existem várias, mas estas são as três uh, principais funcionalidades. A primeira funcionalidade tem a ver com um aplicativo chamado List. Uh, este aplicativo foi criado para melhorar a forma como os dados individuais são analisados dentro do DGS2, porque uh, em algum momento havia uma dificuldade em fazer uh, uma uh, lista uh, nominal com todos os dados do utente, independentemente do momento ou do estágio em que os dados pertencem. Por exemplo, se eu estou num programa de tuberculose, eu posso, ou eu posso desejar, listar a data em que o utente foi diagnosticado, a data em que ele fez a primeira visita, ou qualquer uma das visitas de controle, e também posso saber a data em que ele teve o seu resultado. Então, essa informação pode aparecer numa única linha, porque a informação pertence a um único utente. Então, essa é uma funcionalidade que não existia a, a dentro do BHS2 e este aplicativo chamado LimeList veio mesmo para resolver esta situação. Uh, o segundo ponto tem a ver com as dimensões de período específico dentro do Tracker. Quando eu estou a fazer um relatório, em relação às datas, eu posso de forma mais simplificada selecionar a data que eu quero usar, pode ser a data da inscrição, a data do evento, pode ser uma data específica de um atributo como data de nascimento ou qualquer outro, outro valor. E também temos ah, já aqui a inclusão dos utilizadores. Ah, se eu quero ver uma informação ah, sobre quem é que criou um certo registro ou quem fez a última atualização do certo registro, então eu já posso ter essa informação ao nível da base, ao nível da, ah, da IDS eu tenho essa, essa informação. Então eu vou agora ah, rapidamente ah, também fazer aqui a apresentação. Uh, uh, destas funcionalidades, uh, para tal vou recorrer ao aplicativo chamado Line Listing, uh, eu vou uh, clicar neste uh, aplicativo, uh, Line List, e o sistema vai me, me uh, carregar o aplicativo com todos os, os detalhes que, que, que nós precisamos para, para avançar com, com, com o processo. Então logo ao abrir, nós temos aqui do lado esquerdo a mesma lógica que temos em quase todos os aplicativos do, do, do DHS 2. Vou uh, só aumentar aqui o, o zoom para melhor uh, ver. Então eu dizia que temos uh, uh, aqui uh, uma estrutura similar a todas as estruturas que nós temos dentro do, do, do DHS 2, que é uh, primeiro dizer se eu quero verificar eventos ou quero verificar uh, enrolment, são as inscrições, caso. Então, se eu digo evento, quer dizer que eu não estou preocupado com dados que estejam a ocorrer é mais do que um evento. Um único um, um evento é suficiente. Uh, mas se eu digo enrolment, quer dizer que eu quero dados que estejam a ocorrer é mais do que um programa dentro do, do, do, do Tracker. Então, eu vou selecionar aqui enrolment. Uh, de seguida, vou a uh, uh, escolher o programa. Posso escolher uh, o Programa TP e uh, agora já vou começar a compor a minha, a minha lista. Então eu quero compor uma lista que tenha dados de utentes de tuberculose, mas dentro de diferentes dimensões. Então eu posso, uh, por exemplo, adicionar uh, o nome. Se eu clico para adicionar o nome, o sistema vai me perguntar se tenho algum filtro que eu quero uh, usar para, para este dado. Então, como o nome é um campo aberto, eu tenho a possibilidade de escrever o que eu quero. Eu posso dizer, por exemplo, que eu quero ah, ah, os dados, todos os dados em que o nome é exatamente igual a um certo valor. Mas no meu caso, normalmente não filtramos pelo nome. Então, eu vou clicar aqui em adicionar coluna. Eu vou adicionar ah, também o, o apelido, Aí depois vou adicionar ah, ah, ah, o sexo do utente. Uh, e o certo também tenho a possibilidade de filtrar se quero os dois ou quero apenas um. Neste, neste caso, eu pus quero quero os dois. Uh, com essa informação, eu já consigo ter uma lista básica. Então, de seguida, uh, eu vou selecionar o local, conforme já o, o, o fazemos, e tenho que dizer qual é a data que eu, que, que eu irei usar para as análises. Então, eu estou a fazer um relatório, uh, podemos dizer, anual, quer é todos os dados do último ano, do ano passado. Eu vou dizer aqui que é todos os dados do, do último ano. Então, posso adicionar essa informação e já posso fazer uma atualização. Então, desta forma, eu tenho ah, todos os dados que, que, foram, que foram selecionados ah, dentro do, do, da sequência que eu, que, eu, que eu quiser. Então, eu vou eu tenho aqui ah, o local, a data que iniciou tratamento, o primeiro nome, ah, o último nome e o sexo. Já tenho uma seleção mínima feita. De seguida, eu posso já adicionar alguns valores. Eu vou dizer que quero adicionar agora data elements, que são variáveis dentro dos estágios. Então, dentro dos estágios, eu tenho que dizer qual é o um estágio. Então, eu posso, no primeiro estágio, que é este, por exemplo, colher algumas, alguma, alguma informação, ter a idade quando ele tinha quando fez os primeiras análises depois posso atualizar para ver a informação. já tenho aqui a, a informação se não tiver respondido tem aqui o não respondido bem bem claro posso agora passar para um outro estágio que tem a ver com as visitas que ele que aquele a, a, a faz então dentro de cada uma das visitas, eu posso colocar as variáveis que estão ligadas com, com, com a visita. Então, eu posso aqui, de forma. Uh, colocar aqui a, a, a classificação, uh, que pode ser feita uma vez no início, mas também, se você sobrar alguma situação, pode ser feito algumas, algumas vezes. A questão também da, da confecção, pode ser feita uma vez, mas também pode ser feita uh, uh, uh, uh, em outras vezes. Então, eu vou colocar aqui uh, essa informação. Uh, atualizo. Então, quando eu faço a atualização, uh, o sistema já me dá uh, os dados que estão em mais do que um, um único uh, uh, uh, uh, Program Stage. Então, eu tenho os dados não só de um Program Stage, mas de vários uh, uh, uh, uh, Program Stage. Deixa eu só adicionar aqui mais opções, que é para ter uma lista uh, um pouco mais, mais, mais extensa. Então, para cada variável, ah, Tem a possibilidade de, de dizer quais são os dados que nós queremos ver. Então, se forem a ver, ah, uma parte da informação está relacionada com ah, a monitoria e a outra parte da informação está relacionada com ah, as visitas. Então, se eu quiser, eu posso adicionar mais detalhes ah, ah, neste, neste, ah, nesta minha lista. Com base nisso, poder ter mais, mais detalhes. Também posso adicionar ah, uma informação para ver... Quem foi que criou ah, estes registros, que é o que ah, nós, nós temos ao fazer essa atualização? Ah, essa é uma base de teste, então estes dados não foram introduzidos um a um, foram importados, então não temos aqui o, o quem foi que criou, mas essa é uma informação que já está possível, ah, é possível ter dentro ah, ah, do, do, do, do sistema. Então esta seria ah, uma rápida demonstração. Do, daquilo que pode ah, ser feito para, para, para, para esta situação da, da lá em Diz. Posso usar um outro exemplo, já agora relacionado com, com ah, a COVID-19, por exemplo, para, para a vacinação, ah, nós podemos ah, criar aqui alguns, ah, alguns relatórios. Eu vou rapidamente ah, selecionar um, um, um programa de COVID-19 que eu quero ver a questão das vacinas, quero ver Uh, uma lista que mostra uh, as vacinas. Quero ver quais são uh, uh, as doses que foram demonstradas, qual é, qual é o tipo de vacina, uh, qual é a, a sequência em que em que os dados estão a ser uh, introduzidos. E depois quero, uh, por exemplo, saber o lote uh, desta vacina. Então, se tiver alguma, algum filtro, eu posso filtrar. Caso não, eu posso deixar assim como está, uh, selecionar a data que eu quero usar que é a data do registro, porque eu escolhi enrollment. Então eu vou dizer que quero dados do ano, do último ano, e faço a minha atualização. Então o sistema vai me trazer aqui os dados relacionados com as vacinas. Então tenho aqui o total de doses que foram administradas e outra outra outra informação outra informação. Agora, esses dados podem ser ah, em estágios que são repetitivos. Esse estágio, por exemplo, da vacina, é um estágio que é ah, repetitivo. Quer dizer que esse, esse estágio ah, pode ah, aparecer, ou, ou os dados podem ser introduzidos nesse estágio mais do que ah, uma vez. Vamos ver, por exemplo, mais do que uma vez. Então, o mesmo, mesmo estágio recebe dados várias vezes. Então, para essas situações, para os casos em que os estágios são repetitivos, o sistema nos dá a possibilidade de ah, definirmos quantos eventos nós queremos ver, eventos do passado. Então, eu digo aqui que eu quero ver ah, os, os dois ou os três ah, eventos mais recentes, mais e quantos antigos também quero ver. Então, aqui há é uma grande lógica, é uma dúvida de quantos. que eu quero saber é se, se agora estamos no estágio zero, Quantos eventos no do passado eu quero eu quero fazer a visualização. Então, quando eu faço essa essa visualização, o sistema já poderá trazer para a mesma linha me dar o histórico daquilo que foi acontecendo em relação aos aos dados que foram foram selecionados. Por exemplo, aqui eu tenho a não não temos aqui dados exatamente de estados, ser baseados peças mas temos aqui o evento mais recente. Depois temos um evento, o primeiro evento anterior e aqui temos o um segundo evento anterior. Mas o tempo é o mesmo, o tempo, está na, na, na base de dados. Nós temos aqui essas ah, diferenciações a ah, todas, para cada um, ah, para cada um deles. Então, o resto das funcionalidades são aquelas que, que conhecem, ah, todos nós conhecemos, mas mais opções: podemos ah, mudar ah, o formato, tem o download. Uh, podemos salvar, podemos travar e compartilhar com outros utentes também. Uh, então, esta, esta é a versão do do, do line listing que pode ser usado e já pode ser testado. A qualquer base de dados tenha a versão 2.38. Uh, de seguida, no troca temos uh, as áreas de, de, de captação. Uh, na saúde, em outros domínios, um dos principais problemas está relacionado com a, o domínio de atuação de uma certa estrutura. Por exemplo, se eu estou no domínio da educação, por exemplo, eu tenho uma escola, eu estou preocupado em saber ou deveria haver dados suficientes para, para me dizer qual é a população alvo desta escola que eu tenho dentro do, do sistema. Então, esta é uma informação que é muito crucial ao mesmo tempo é praticamente inexistente em muitos sistemas de informação, em todos os domínios, não só na saúde, mas também na educação e outras áreas. Então, por conta disso, existe uma nova funcionalidade que foi adicionada para que o um mandado nacional tenha dentro de si várias formas de representação geográfica. Em termos de referência, o um mandado nacional ter um domínio que me permite depois perceber qual é a minha a população que eu tenho dentro daquela unidade organizacional. Então, essas áreas de captação ah, ah, são, ah, podem ser fornecidas usando, com base em, em duas ah, grandes iniciativas, o GRIT e o Crosscut. Então, eles têm ferramentas que, que possibilitam fazer o cálculo dessas áreas todas com base na, na, na, na, na, numa uma população e no ponto em que a unidade está, em que o posto, a unidade sanitária ou a escola está, eles conseguem estimar a população para aquela, para aquela zona. Uh, como é que isso está no sistema? Vou novamente abrir o sistema, vou abrir o aplicativo de mapas, que é uh, este, aplicativo de mapas. Então, temos aqui o aplicativo, vou adicionar uma camada. E esta camada é a uh, population age grow. Nesta a, a, a camada, eu depois tenho já a possibilidade de definir quais são os dados que eu quero. Então, eu vou dizer: quero uh, sexo masculino, 0 a 1, de 1 a 4, 5 a 9, por exemplo. E quero também feminino, 0 a 1, uh, 0 a 1, 1 a 4 e 5 a 9. Então, já defini a população que eu quero uh, uh, ver. E ele vai dar a população, uh, a unidade é, é só pessoa por, por hectare. E aqui está a fonte de dados. Então, clicando neste link, é possível ver uh, uns dados abertos sobre a população que, que existem. Então, de seguida, eu vou selecionar a minha unidade organizacional. Então, neste caso, eu posso dizer: quero uh, ver a, a catchment area, ou área de captação das unidades sanitárias. E, para tal, eu quero usar esta, esta, esta base, que é catchment area. Uh, então este, este é o conceito que usou se olhou-se mais para, para o nível da gestão de serviços, que é um dado sanitário mas também pode ser usado para, para, para as províncias, também definir a uh, beneficiários ao nível da, da, da, da província então depois disso eu posso fazer uma uma atualização então, ao, ao fazer essa, essa atualização o sistema vai pegar a população que existe uh, nesta base de dados e vai fazer uma correlação com os dados que eu tenho. Aqui poderia ter uh, atualizado o local, que é para ter uh, dados mais uh, reduzidos. Estava a pegar para todo o país, então são muitos são, são dados e pode demorar o carregamento. Então, aqui eu tenho uh, uh, os meus dados. Então, cada ponto que é possível ver aqui representa uma unidade sanitária para este caso específico. E, para além do ponto, temos o polígono, então, tudo que estiver dentro deste polígono quer dizer que é a possível população beneficiária daquele posto. Então, se eu for a fazer o zoom, eu posso ver aqui a densidade populacional com base nessas cores que eu tenho aqui. Quanto mais vermelho estiver, quer dizer que maior é a densidade populacional. Então, se eu clicar em um mandato sanitário, ele vai dizer qual é a estimativa populacional com base naqueles dados para cada um dos, dos, dos domínios. Então, tem aqui a população de uh, 0 a 1, de 1 a 4, de 5 a 9, uh, uh, etc. Então, se eu quiser, posso ver mais detalhes desta unidade organizacional, que é uh, uma funcionalidade que já mostramos na outra, na outra versão. Então, esta é uma funcionalidade muito potente, mas para ser usada tem que ser associada a outros uh, uh, elementos como é o caso dos outros indicadores que podem ser selecionados com base em outras, em outras camadas. Ah, finalmente, para a parte da análise de dados temos ah, ah, a questão da, da contagem de unidades nacionais usando sobre expressões. Ah, neste momento, o DAS2 nos permitia contar quantas unidades nacionais eu tenho ah, com base num grupo, mas agora posso contar quantas unidades nacionais eu tenho por exemplo que tenham ah, dados de malária casos de malária maior do que 100, por exemplo, então o sistema já de forma rápida consegue me trazer esses dados. Antes eu poderia ter essa informação, mas o processo para ter acesso aos mesmos já era era muito muito complexo. Então agora há esta esta esta facilidade e este aqui é um exemplo que pode ser usado para criar essa sub-expressão. Então é só colocar uma, uma essa função e colocar esses parâmetros dentro de cada uma das, das a funções. Então, estas são atualizações em termos de análise de dados. Uh, para terminar, tem aqui as funcionalidades relativas com a própria plataforma em que uh, nos possibilita uh, sempre ter atualizações quando há uma nova versão. Porque acontece é que uh, neste momento lançou-se por exemplo a versão 2.38, mas quem não estiver dentro da comunidade não tem essa informação. Então, dentro do próprio sistema terá, ou já tem, um espaço para notificações, então sempre que um sistema, uma versão nova estiver atualizada, uh, os administradores do sistemas vão ser notificados, então vão ter aqui uh, uma notificação onde poderão ver qual, onde é que eles podem fazer o download das mesmas uh, novas versões e, e assim avançar com, com o processo. Porque às os sistemas estão em versões antigas, mas se calhar nem sabem alguns que têm novas, novas versões. Outra funcionalidade, que é a última para as mudanças na plataforma, tem a ver com as notificações ah, que já podem ser enviadas antes de se desativar uma conta. porque Dentro do LH2, nós temos a possibilidade de desabilitar os utilizadores inativos. Então, se alguém não acede ao sistema por mais de um, um ano, um, três meses, seis meses, quer dizer que ou já não precisa de aceder ao sistema, ou então estar a realizar uma outra atividade. Então, nesta situação, nós podemos de forma automática desativar todos os utilizadores do sistema. Então, aqui o que foi acrescido é a possibilidade de se notificar esses utilizadores antes de se fazer, de se desativar a conta. então E na notificação, pode-se dizer uma coisa muito simples, que é a sua conta será desativada do sistema, se não afetar o login nos próximos dois dias, por exemplo. Então, se a pessoa, de facto usa aquela conta ou precisa da conta, irá fazer login no sistema e a sua conta deixa de fazer parte da lista dos utilizadores inativos e não será desabilitada. Então, estas são as, as, as funcionalidades que, que, que, que o nos traz para o Trata, para a análise e também alguns aspectos ligados com, com a própria plataforma. Obrigado. Devolvo a palavra para a Sheila. Ok, um, obrigada Alfredo. Ok, perfeito. Então, Carlos, uh, podes passar para, para a apresentação da parte do, da API, que é um mais, digamos, técnica. Um, e depois passamos para a parte do, do Android. É, ok, Shela, posso só partilhar a tela? ok pode confirmar se consegue, consegue ver a tela sim, está visível ok, uh, boa tarde bom dia está visível, sim ok, boa tarde, bom dia boa noite uh, don't quero que, que esteja a acompanhar esse webinar eu vou agora rapidamente falar sobre algumas atualizações uh, na plataforma e na, na API é, que tiveram como objetivo melhorar é, algumas das ações que, que nós já havíamos, havíamos praticando não é? Bom, como uma das primeiras atualizações, é, nós temos aqui o nível a possibilidade de definir o Viva de, de, de VNOG, é, dentro do, do DHS2, né? Sem necessariamente ter que mexer com o com, com, com código-fonte do DHS2. É? Então, nós temos um ficheiro de configuração, que é, que é o ficheiro que é mencionado aqui, onde nós podemos definir qual é o nível de detalhes que nós gostaríamos de, de, de ter é, quando, quando víssemos ou visitássemos o, o, os logs do DHS2. É? Isso ajuda muito em situações onde se nós tiver, estivermos a, a fazer alguma avaliação sobre um problema né? que, que, que, que precisa de ter um nível bem detalhado de, de, sobre os giros que estão acontecendo, né? então, com a ajuda desse ficheiro, nós podemos definir qual é o nível de, de, de detalhes que nós gostaríamos de ter uh, nos logs do DHS2. Né? E os níveis podem ser uh, de back, como, como convém na... na figura que, que para esse escalar é, é um nível mais detalhado, né? pode ser debug, info ou error. Né? Então esses são os possíveis níveis que, que, que nós podemos ver isso uh, dentro do DHS2. Né? Então para componente para muito uh, para o para de, de, de resolução de erros bem, bem, bem complexos a nível da, da, própria, da própria plataforma. É? bom alguns outros pontos que que, que que foram acrescidos ou que foram melhorados dentro da plataforma tem a ver com, com a API né é, como a colega a colega Sheila disse são são aspectos um pouco mais técnicos né é, talvez mais mais usados pelos desenvolvedores né é, mas vou fazer aqui uma explicação básica é, que talvez ajude a perceber o que é, o que, é que foi feito, não é? Tem um primeiro ponto que, que que teve como objetivo garantir com que durante o momento em que as tabelas analíticas são são atualizadas, nós temos na, na, na nossa API uh, os mesmos dados que, que, que estão a ser atualizados, não é? Uh, o que acontecia... Anteriormente é que havia um certo atraso né, na atualização da, da, da caixa da API. Então, por vezes, nós tínhamos informações, é, digamos, passadas ou anteriores né, à, à atualização que, que, que estivesse a ocorrer. Então, fez-se essa melhoria na, na, no processo de, de atualização das tabelas analíticas para que eh, nós pudéssemos ter uh, da nossa API na caixa da nossa API uh, os dados sincronizados uh, no momento em que as tabelas analíticas também são são são atualizadas né? então este este ponto veio garantir com que pelo menos tivesse não tivesse mais não tivesse mais mais aquele problema de, de consumir dados que ainda que ainda fossem é, de uma execução anterior né? do, do, do, das tabelas, tabelas analíticas. Outro ponto tem a ver com a possibilidade de cancelar os trabalhos que são feitos é, em background. Né? Este, este é um ponto que, que, que atualmente está apenas disponível uh, para para API, né? para, para quem está familiarizado com, com a API então vai conseguir uh, fazer uso de, dessa, dessa, desse recurso, dessa, dessa funcionalidade. né uh, Foi foi uh, adicionada esta esta opção, uh, uh, porque em alguns momentos, uh, dependendo da quantidade de dados, ou como nós fazemos a configuração, uh, da execução da tabela, de, uh, da atualização das tabelas analíticas, uh, esses processos, tendiam a, a consumir muito dos recursos do servidor e, e, e levava muito tempo também pode levar muito tempo para fazer a sua a sua execução né então foi acrescido este, esta possibilidade de cancelar essas operações ou esses trabalhos que são que são efetuados em em, em background né? atualmente só com com os é, Tem um ponto é, referente a, ao esquema né, de, de importação de, de dados, é, dados agregados, nesse caso, é, em que agora é possível usar códigos de metadados é, é, necessariamente das unidades organizacionais e de, de data elements, né, de elementos de dados para fazer a importação a importação de dados não necessariamente usar o, os seus identificadores, não? Né? <coughs> então este, este, esta componente ajuda muito uh, essa componente ajuda muito uh, em situações de, de de comunicação com outros sistemas aonde uh, não é necessário com que um outro sistema né, que, que queira enviar dados para o DGS2, não é necessário que esse sistema possua o ID que o DGS2 usa, não é necessário que esse sistema tenha o ID, da organizacional, não é necessário que esse sistema tenha o ID do elemento de data, né? O uh, mapeamento um de variáveis pode ser feito a nível de código, ou do código né, de, de, de, dessas variáveis e, e, e esses códigos códigos é que vão ser usados para uh, fazer uh, o consumo dos dados a nível do, do DHS-2. Então, este, este ponto vem, vem uh, ajudar muito ne, nestas, nestas situações. Uh, um outro ponto tem a ver com, com a possibilidade de fazer a importação ou exportação uh, de dados uh, no aplicativo que... que, que que o já, Degas já, já tem, que é o aplicativo de importação e exportação, é, é, usando ficheiros do tipo ADX, né, que é Aggregate Data Exchange. Né. Então foi acrescido esta opção, é, ou este suporte, né a este tipo de, de, de, de formatação de dados, né para importação ou, ou exportação dos mesmos. É. O último ponto é, tem a ver com com, com com o fluxo né que foi definido para fazer uh, para mexer com os metadados dentro do do, do 2 né é, este ponto só só, só só só está disponível a nível da API né? mas é um ponto que é, tenta possibilitar de forma flexível e, e, e, e organizada a alteração a criação de, de, de, de metadados dentro do, do, do e, e, e temos como um, um exemplo claro a, o acréscimo ou a atualização desculpa consegue ouvir? Ok, uh, dizia este último ponto tem como como como como como exemplo a uh, atualização ou criação de novas de novas unidades unidades organizacionais, né? então pode se definir um, um fluxo em que diferentes uh, diferentes intervenientes podem sugerir a criação de, de, ou atualização de, de, de unidades organizacionais. Então, esse fluxo iria passar por uma fase em que primeiro é feita a proposta, e essa proposta pode ser aceita, pode pode ser agitada, é, pode-se opor a essa proposta ou, ou fazer algum ajuste à é, mesma. Não é? Então, como eu disse, é, este fluxo é, tenta de alguma forma é, organizar é, o processo de... de, de, de de atualização ou criação de novos metadados dentro da, da, da plataforma em que, em que todos né, os envolvidos estejam a acompanhar é, o fluxo todo né, dessa, dessa criação né? bom é, um dos grandes ganhos é, que, que os desenvolvedores tiveram né, dentro dentro desta nova versão foi quanto ao ao data store é? uh, ao aplicativo que que, que nos permite uh, armazenar dados que são maioritariamente usadas pela, pela, pela uh, pelas aplicações customizadas dentro do DGS2 do é? era, era um bocado uh, uh, complicado e exigia muito das aplicações, dependendo da quantidade né, de dados dentro do, do DataStore. O DataStore é, é uma espécie de base de dados dentro do dhs né no nível é, elevado, uma base de dados é, leve, né, leve para guardar dados leves, não, não, não, não muito. massivos, né, que é muito usado por, pelas aplicações customizadas dentro do DHS-DOS mas a forma de interação com essa base de dados é que era, é que era é meio não muito flexível, principalmente para as aplicações, e exigia um certo trabalho é, e podia consumir até um pouco de, de, de performance é, da, dessas aplicações. Então foi feito um trabalho de melhoria é, desse processo de interação entre as aplicações, o Uh, qualquer outro outro meio, né, foi feito um processo de melhoria interação com com com datastore, né, com esse armazenamento de dados interno interno do, do DHS2 Então vou mostrar aqui o que é que agora é possível fazer dentro dentro do, do DHS2 é, Mais uma vez, estes são conceitos que os desenvolvedores conhecem melhor, né, então para alguns dos colegas aqui pode pode. É, pode ser novedade ou pode ser é, algo que não estão muito familiarizados, né? mas para os desenvolvedores é, vão, vão perceber. Não é? Uma das opções que foi acrescida foi a possibilidade de filtrar os campos é, desse, é, dos objetos né? do, do, do, desse, desse, dessa nossa base de dados né? interna do DHS-2. Era algo que Antes não era, não era possível, então agora usando né, é, o padrão que o DGS2 já usa para API, para interação com, com, com qualquer é, metadado na API, usando o mesmo padrão, nós podemos efetuar o mesmo processo de, de filtragem do, do, dos campos, né? que é o primeiro o primeiro exemplo é aqui mostrado. né Então isso já, já, já facilita muito, por exemplo, se nós tivermos objetos que tenham vários atributos e, e nós pre, pretendemos consumir apenas, apenas alguns, alguns deles. Não é? É, uma outra opção que foi acrescida é a paginação dos dados, não é? que, que, que antigamente também não era, não era possível e que veio melhorar bastante no que no que diz respeito à a performance no consumo desses dados, não é? Ao longo do tempo, essas aplicações customizadas né, poderiam gerar eh, linhas, linhas, e linhas eh, de dados, não é? E quer dizer que essa que essa eh, que essa base de dados iria crescer, não é? e, e, e a forma de consumo desses dados eh, era um pouco um pouco é, pesada, né? É, nós tínhamos que ler todos os dados, mesmo que, que, que a gente quisesse apenas visualizar alguns deles, né? E, e isso era um pouco pesado para as aplicações. Então, a implementação de, de paginação é, ajuda bastante é, no que diz respeito a, a, a, a, a, ao consumo dos dados dentro, dentro do data store ou dentro desta base de dados do, para as aplicações, não é? ou para qualquer outro meio de, de, de consumo. Não é? Também é, tivemos acréscimos no que diz respeito à a, a possibilidade de filtrar os dados, é? é como havia dito anteriormente, quando nós quiséssemos é, consumir os dados nessa base de dados, é. antigamente nós tínhamos que ler é, todos os dados, né? mesmo que a gente quisesse apenas é, duas linhas ou três linhas daqueles dados, mas nós tínhamos que ler os dados e fazer um processamento a nível é, das aplicações ou qualquer outro lugar em que nós tivéssemos a consumir os dados. É, então, agora já é possível nós aplicarmos filtros é, é, com os critérios que... que, que que nós pretendemos no, no, no momento, né? E, e através desses filtros nós temos como resultado apenas o, os dados. Os, desculpa. E através desse filtro nós temos como resultado apenas os dados que nós que nós que nós pretendemos que nós pretendemos consumir, não é? E por fim nós temos a capacidade de ordenar os dados, não é? é Queremos ver, dependendo de um atributo, né, se queremos ordenar a nossa resposta de forma crescente, decrescente. Então, esta aqui também é, é uma possibilidade, uma funcionalidade aqui, que vem facilitar bastante a forma como nós consumimos estes dados é, dentro, dentro desta, desta base de dados né, de HS2. Então, aqui foram os pontos que foram uh, acrescidos a nível da, da plataforma, assim como a nível da, da API, né, do então, DGS2. Sheila, uh, acho que devo uma palavra a ti. Uh, é tudo. Ok. Uh, obrigada, Carlos. Então, acredito que agora vamos passar para a parte Android, que era a primeira sessão, mas acabamos mudando para... para ser a última, questões técnicas. Espero que estejam resolvidas uh, até então, né? Até então. Uh, não sei se conseguem ver a tela. Eu acredito que sim. Uh, sim em relação à, à parte Android uh, houve que alguns melhoramentos ligados à suporte à implementação né a uh, viu-se que havia necessidade de, de se ter mais de um utilizador a, a poder aceder a mesma a mesma digamos ao mesmo aplicativo visto que temos cenários em que Pessoas que trabalham no, no centro de saúde não só fazem o, o preenchimento de dados para um único programa, mas existem um, outros programas que, que os mesmos dão, dão assistência. E também, às vezes, nos deparamos com, com, com, com o fato de, dessas dessas instâncias ou desses programas terem instâncias diferentes. E isso acabava causando, digamos, que alguns problemas em ter... Fazer logout da conta e depois fazer login. Então, para facilitar, e mesmo a questão da gestão de próprios dispositivos, porque eram alocados vários dispositivos uh, a um único uh, digitador de dados, então, para poder diminuir, entre aspas, a uh, uh, a necessidade de ter que fazer login e logout em, em, no mesmo dispositivo. Então, pensando nisso e para suportar a questão das implementações, agora é possível ter né três contas logadas no sistema, né, sejam eles do mesmo utilizador para a mesma instância ou instâncias, instâncias diferentes. Ainda na questão de suporte à implementação, atualmente também é possível solucionar ou ter noção de, de, de, de alguns problemas que o aplicativo pode estar, estar a ter. Então, nós vínhamos vendo durante as implementações que existem alguns problemas ligados às regras de validação que são implementadas nos formulários e que não correspondiam ao que atualmente é feito no terreno. Então, essas mesmas regras ou, ou falta de preenchimento de alguns campos às vezes, acabavam fazendo, criando dificuldades para, para quem estava a introduzir os dados, de interpretar ah, que erros eram esses durante a sincronização. Então, uma forma de ajudar essa parte do, do suporte à implementação, ah, adicionou-se essa componente né, de troubleshooting, que ajuda a identificar quais são esses possíveis erros que o sistema pode estar a apresentar, e facilitar o processo de, de notificação do, dos mesmos. Okay. Então, vou só mostrar um, atualmente no sistema como é possível fazer essa questão do, do, do gerenciamento dessas diversas contas, né? e também a questão do, do, do troubleshooting, uh, como é que pode ser feito no sistema. Deixa me só... Então, temos aqui um, um, um dispositivo, uh, um aplica o aplicativo né? Android, que está conectado numa, numa conta. Eu, ao clicar na, na página inicial, aqui na, nas configurações, eu tenho a opção de uh, sair. Então, ao clicar em sair, ele vai me apresentar aqui esta janela que me possibilita uh, escolher em qual das contas ou utilizadores que eu ah, pretendo entrar. Então, eu vou fazer login aqui da conta, ah, só para vermos como é que esse processo flui e estou conectado a, a uma outra conta e a uma outra instância. Então, caso eu queira fazer a eliminação das diferentes contas, eu tenho uma opção nas configurações que me possibilitam fazer a remoção, que é apagar esta conta para poder dar, digamos, espaço à atualização ou a colocar mais uma conta diferente das três disponíveis atualmente. Esse processo leva um bocadinho de tempo, por causa de puxar os dados, então... Um, só temos um bocadinho de paciência... Ok. Enquanto esperamos uh, terminar de processar, acho que posso apresentar as outras funcionalidades, assim dá tempo de depois mostrar uh, as outras componentes. Fora uh, essa questão do, do troubleshooting, nós temos aqui algumas novas funcionalidades ligadas ao, ao Tracker. Né? Um, antigamente, uh, o fluxo de, de registro de dados do, do Tracker, primeiro nos pedia que nós pesquisássemos uh, por uma Tracker Entity Instance, né? uma pessoa ou um paciente no, no sistema, e só depois é que possibilitava uh, que se fizesse a criação deste, desta, desta mesma pessoa ou Tracker Entity Instance. Então, com esta versão nós podemos configurar, né? podemos configurar alguns programas de acordo com o tipo de implementação que não necessitam que a parte da pesquisa seja obrigatória e também nos permite pesquisar fora do programa, que na verdade é na versão anterior ou nas versões anteriores nos possibilitava pesquisar apenas os dados, os registros que não tínhamos armazenados localmente, mas agora também nos permite depois a pesquisar pelos dados que estão registados na, na, no, no servidor. Assim facilmente nos ajuda a, a localizar um certo paciente que não está dentro do nosso escopo e que está, por exemplo, registrado numa outra unidade sanitária. Falo, por exemplo, se eu tenho acesso a uma única estrutura e, e, e tenho apenas acesso aos dados que estão na minha estrutura, então é possível hoje em dia pesquisar por um paciente que foi registrado numa numa outra numa outra estrutura. Ah, só vou fazer um compasso de espera porque ainda está a fazer o, o login, que é para mostrar como é que isso funciona a atualmente. Então, uh, em relação à, à, à quebra do vidro ou break the glass, como, como a expressão diz, uh, quando nós pesquisamos por por uma tracked entity instance, ou uma pessoa que não está, digamos, ou que está protegida, ou que nós não temos uh, acesso a essa informação, agora é possível, né? ter esse, acesso a essa informação dessa pessoa que não foi propriamente dito que fez o, o registro. Ah, ao clicar em baixar a informação deste mesmo paciente, vai ser nos apresentado uma uma tela que nos questiona ah, qual é o motivo pelo qual nós queremos aceder a informação deste mesmo paciente paciente e depois a ah, disso ele nos disponibiliza este esse paciente ou essa essa troca de por por aí cerca de duas horas e a gente forma só nos nos possibilita fazer ah, alterações dos dados que anteriormente foram foram foram foram registados ah, temos também a questão de, de, de de, nós já, já havia falado anteriormente em relação a configurar a parte do, do, dos dados ou de, da pesquisa caso nós queiramos que este programa tenha como obrigação pesquisar antes de fazer a okay. então uh, fora fora a questão da pesquisa né dos dados da tracker ah, nós atualmente também temos ah, uma nova funcionalidade que é ligada à sincronização de dados. Ah, em algumas versões anteriores, ah, fez a inclusão de poder pesquisar ou, ou sincronizar dados usando os QR codes. Então, com esta nova versão, ah, é possível aliás, foi também adicionada a questão da data matriz que é uma funcionalidade similar ao, ao QR Code normal. A única vantagem desta, desta deste novo suporte do, do data matriz é que armazena a informação de uma forma mais compacta e possibilita também a uh, sincronizar ou, ou exibir ou, ou escanar e exibir os dados, mesmo que o QR Code em questão possa ter, uh, podemos dizer, um, um, um, uma redução mínima comparando com, com, com, com o QR Code uh, anterior uh, que suportava já uh, yeah. deixamos só partilhar aqui a tela do do, do do celular que é para ver se conseguimos uh, ter aqui os dados uff um, ok, voltamos, acho que a internet voltou aqui e podemos continuar com, com, com a demonstração. Então, uh, nós explicávamos que tinha a possibilidade de deletar esta conta, não vou voltar a, a, a deletar, senão vamos levar algum tempinho para para voltar a fazer login e vai, vai atrapalhar um bocadinho a sessão. Então, nós podemos apagar esta conta, caso nós queiramos uh, retirar esta conta e adicionar a uh, uma nova conta. Uh, se quisermos trocar de utilizador, nós podemos apenas sair e vai nos mostrar a lista de, de, de instâncias que nós já temos uh, associadas a este aplicativo específico e podemos voltar a fazer login com, com, com uma nova com uma nova instância. Em relação à parte do, do troubleshooting, né? ah, nós temos aqui a parte das configurações. Ah, nas configurações, nós temos duas coisas. A primeira, que é a questão da, da linguagem, e a segunda, que é a questão da, das regras. Ah, às vezes, alguns utilizadores são registrados com, com, com uma língua, né? podemos dizer com... O utilizador foi registado e a língua oficial é, é português. Ah, nós temos aqui agora a possibilidade de alterar a língua pela qual nós queremos usar ah, o dispositivo sem precisar requerer ou, ou, ou pedir ao, ao administrador. Né? Então, facilmente podemos selecionar aqui francês ou inglês e a plataforma vai vai, vai, vai mudar para a língua a ah, selecionada. Outra, outra funcionalidade sobre o troubleshooting é ligado às regras. né? Ah, durante o desenvolvimento das regras que são associadas aos programas, não existe assim, existe uma validação que é feita com, com os programas, só que chegando ao terreno e durante a implementação, existem algumas regras que não, que não são bem ah, criadas ou que não se aplicam, e muitas das vezes é difícil ter esse, esse esse feedback. Então, atualmente é possível ver as regras que, que têm problema, aqui muitas das vezes criam uh, erros durante o processo de sincronização, e elas ficam agrupadas pelo tipo de, de programa que nós temos no, no sistema. Então, o um exemplo é, é que nós temos essas três fichas, ou, ou mais, né temos aqui essas cinco fichas, um, ao clicar, nesta seta, nos permite verificar quais são os erros ah, ligados às regras ou às configurações que, estão, ah, que podem causar ah, erros durante, durante o preenchimento. Então, nós vimos aqui, por exemplo, a questão de, do número de celular, ah, a condição está vazia, então isso pode criar um problema quando nós estivermos a registrar um, um, um, um, uma nova entidade, e, e, e estivermos a enviar o, o dado, porque a a condição para a regra do, do número de do celular, onde verifica se o número de celular é válido ou não, ah, está vazia. Então, isso pode pode nos fazer enviar dados que o número de celular não não foi validado. Então, existem aqui alguns outros erros ligados a este formulário que facilmente pode nos fazer identificar quais são quais são esses problemas ah, associados. Ao, ao, ao formulário. Então, o que nós falávamos uh, depois era em relação às, às pesquisas, né? Em relação às pesquisas, uh, atualmente é possível uh, pesquisar por um por um certo por um certo por uma certa entidade um, offline. O sistema por default faz uma pesquisa offline mas e que está e, e apenas centrado na, na, nas, nas unidades organizacionais que este mesmo utilizador tem acesso. Ah, mas visto a questão de duplicação de dados, então viu se a necessidade também de poder a ah, pesquisar a ah, fora daquele daquele contexto ou não só offline, mas também poder pesquisar os dados que estão no, no, no, no servidor. Então talvez mostrar aqui uma pequena demonstração. Nós temos aqui, por exemplo, o caso da, deixa-me só pesquisar aqui alguém, Sandra. Então, eu posso pesquisar este, este paciente, vamos ver que aqui nós não, não temos localmente, então aparece esta opção que nos permite pesquisar fora né fora fora fora do programa. então conseguimos ver que existe ah, já uma Sandra a ah, fora daquele daquela área de, de captação ou fora deste, deste destes dados que estão armazenados localmente no meu dispositivo e posso fazer aquilo que é que é que é que é o a atualização ou registro do, dos dados. Então, outra coisa que se falou era em relação à ao, ao, questão de, de, de poder, de poder uh, definir se nós queremos que por default ou por padrão, uh, antes de se iniciar o registro, nós temos que pesquisar uh, um, um, certo, um certo tempo. Uh, nós podemos ver o caso deste programa, nós temos aqui a parte de pesquisa e logo abaixo temos aqui um botão para criar uh, um, novo, um novo registro. Nós podemos ver este segundo uh, programa que, por padrão, nos obriga sempre a pesquisar antes mesmo de iniciar uh, o registro. Então, o processo de, de, de definição de, de quais são o, o, os programas né, que nos permitem, ah, digamos, que nos permitem ah, registar ou, ou pesquisar antes ou, ou, ou não, podem ser configurados na, podem ser configurados no, no, no programa. que Nós temos que é o Android Settings ou a gestão de, de Android, aqui nós lá definimos quem, quais são os programas que por padrão deve-se pesquisar ou não. Deixa-me só mostrar aqui como é que isso é feito. Este utilizador tem algumas limitações, ok. Ok, então temos aqui o, o, o programa, né? Ok. Então, temos aqui o programa, se eu for fazer aqui uma edição, ele mostra uh, quais são, uh, é que nós configuramos, se pode -se ou não pesquisar, uh, definir onde pode-se pesquisar ou, ou não o mesmo, o mesmo programa, por padrão ou, ou não. Uh, outra, outra funcionalidade que nós vimos é um novo suporte, que, que, que o aplicativo traz, ah, que nos permite pesquisar ou escanar ah, e exibir a informação de uma forma muito mais compacta. Ah, para isso, deixa só mostrar aqui o dispositivo. Temos aqui o aplicativo do DS. Do Uh, vamos supor que nós estamos a trabalhar com, com um programa que tem informações de logística, onde precisam captar alguns, alguns dados ligados a, a, a, a um QR Code, então é possível atualmente pesquisar. Temos aqui na pesquisa, e temos aqui um campo que captura o, o QR Code, eu posso clicar aqui no QR Code, E depois eu vou escanar aqui a minha informação. Ok, <risos> finalmente. Então, uh, depois de conseguir escanar, uh, eu posso pesquisar primeiro para ver se existe uh, ou não este este, este, este no, no, no sistema, e ele depois uh, traz aqui a informação do. do... Ok. Então, eu pesquiso e verifico que não existe ah, este produto no sistema. Então, eu posso criar. Então, ao criar ah, o sistema, no sistema, ele já me mostra aqui os dados ah, associados ao, ao produto. Ah, que são os dados que já apareciam no rótulo, como a questão da série, o, o número de lote, e também a questão da, da data e também o GNT. Ah, só para vocês confirmarem, esse, esse esse registro não existia no sistema, mas como ah, os dados são armazenados nesta, nesta data matriz, ah, é possível depois verificar verificar essa mesma essa mesma informação que é esta aqui, que está aqui, né? Em relação à data, a data matriz e o código, ele pega essa informação e já a coloca no, no sistema. Ok? Então esse é um mecanismo que foi que foi que foi uh, ajustado que possibilita fazer uh, a captura desse tipo de desse tipo de, de dados. Ah. Uh, como outra nova funcionalidade em relação ao, ao, ao Android, nós temos também a questão de poder sincronizar os dados. Na verdade, é fazer um refresh. Ah, anteriormente, para fazer refresh, nós tínhamos que ir até as configurações e depois clicar ah, no botão sincronizar para sincronizar a informação. Então, com esta nova atualização é possível é possível fazer uh, o refresh sem precisar sem precisar sair uh, da tela. Nós temos aqui em cima um botão já de sincronização ou, ou refresh. Uh, é só clicar. E nós podemos fazer a sincronização ou o refresh de todos o, os dados uh, referentes a, a todos os programas que, que aqui constam. E o mesmo pode ser feito ah, para cada um dos, dos, dos programas, sem precisar ir à, à página da, das configurações. Okay? Sem precisar ir à página das configurações, o mesmo pode ser feito aqui, e fazer um pequeno ah, refresh. Então, ele vai fazer ou vai buscar os dados ah, atualizados. Caso alguém, por exemplo, esteja a preencher os dados numa plataforma web, e depois sincronizou a informação então fazendo refresh nós acabamos atualizando a informação que uh, está, está está está disponível no, no mobile então outra outra outra, outra melhoria em relação à, à parte da entrada de dados que apenas uh, permitia fazer ou ter as imagens durante durante a uh, como elementos de dados né? durante a atualização dos eventos. Então, atualmente é possível uh, ter estas mesmas imagens de forma pictorial no, na inscrição, nesse caso como atributos durante o registro inicial do, do, do, do, da track entity instance. Ah, temos também a questão da, da entrada e sincronização melhorou-se um bocadinho aquilo que é a questão de, de fluxo de dados a ah, como o Fred mencionou no, no, na versão web agora tem aquela opção para gravar ou sair sem sem sem gravar a informação então para a, a parte para parte para parte Android também agora é possível a definir se queremos realmente gravar ou ou, ou, ou não então para isso deixamos só aqui mostrar deixa deixamos só aqui mostrar a tela okay. temos aqui o exemplo de de um programa, de um registro, uh, nós fizemos aqui algumas alterações. É? Deixa-me só abrir um registro aqui. Então, vamos supor que fizemos aqui algumas alterações neste evento. Então queremos gravar. Então ao gravar ele já notifica que a informação ah, foi foi foi gravada e pergunta se nós queremos marcar este este evento como como completo. Então ao clicar aqui em completo nós definimos que a informação que foi preenchida ah, está completo. Caso a informação não tenha sido completada, né? Então criamos criamos aqui nesta opção a dizer não agora, e voltamos para, para a página anterior. Então, nas versões anteriores, nós tínhamos dois botões ah, que às vezes complicavam durante o processo, quando é que a informação realmente estava completa ou não. Então, essa foi uma das, das melhorias ou alterações que foram feitas no, no, no sistema. A ah, Outra questão foi em relação à parte de entrada de dados. Nós tínhamos aqui várias notificações quando, por exemplo, preenchemos um campo e o campo estava vazio ou existe alguma regra de validação que foi infringida durante, durante o processo. Ah, agora é possível ter uma informação muito mais clara e que informa categoricamente quais são ah, as informações que ah, foram infringidas e que impossibilitam a sincronização ou a gravação desses mesmos dados. Então, para isso, deixa-me só mostrar aqui a tela. Uh, nós temos o caso deste, deste dado que estamos aqui. Deixa eu fazer algumas alterações. Uh, nós temos, por exemplo, o nome é obrigatório. Uh, como podemos ver, pelo sinal aqui vermelho, eu vou só deletar o, o nome e vou apagar também a data de nascimento, ok. Então, a gravar, ao gravar, nós teremos uma notificação como esta que diz que, é, que o que o dado que eu queria gravar não foi salvo e que existem também alguns campos mandatórios a, no formulário que não nos possibilitam fazer a, a gravação. E ele também especifica quais são os campos e quais são os problemas que este, este mesmo formulário tem e, e nos dá a informação que vai nos ajudar a resolver. Nós temos aqui que o primeiro que o primeiro nome, né, first name, é mandatório obrigatório, então este campo não foi preenchido e o formulário requer que essa informação seja preenchida e a mesma coisa acontece para a, a data de nascimento. E nós podemos ver que também temos aqui dois ícones diferentes. Este ícone vermelho como ponto de interrogação nos mostra apenas, é para indicar que isso se trata de campos obrigatórios que provavelmente não foram preenchidos, enquanto que este triângulo né, de atenção nos mostra que existe algum campo, neste caso que é a data de nascimento, que tem uma regra ah, que o fato de não termos lá a informação vai fazer com que esta mesma regra ah, seja infringida. Então assim facilmente nós podemos voltar aos campos e retificar a informação. Temos aqui o botão para fazer o review, que é para rever. Né? Então, ao clicar em rever, ele vai marcar aqui os campos que estão a criar uh, problemas e nós podemos depois uh, preencher as informações, né? preencher informações. Podemos ver que eu coloquei aqui uma data que ainda tem, que ainda tem uh, uma regra. Então mantém apenas uh, o problema da regra, porque a idade não é favorável à regra que foi que foi aplicada. Mas caso eu queira sair, né, sem ter resolvido a questão da regra, é permitido. Ah, ele questiona, ele avisa ou notifica que foi salvo, porém existem ainda regras de validações que foram infringidas, ah, mas também nos possibilita a ah, sair do, do registro. Então, ah, esta é uma das das novas atualizações do, do da versão 2.6. Então, continuando ainda com as novas atualizações, temos aqui alguns outros recursos né, que foram que foram adicionados, como a questão de, de melhorar a, a parte da, da do design, né, para a expansão das colunas no, nas fichas ou nos datasets. Ah, Deixa-me só mostrar aqui. Isto, na verdade, é uma funcionalidade que já havia sido colocada nas versões anteriores, só que nessa versão, digamos que houve aqui algum... a ah, aprimoramento aprimoramento deixa eu abrir só aqui um uma ficha agregada temos aqui um exemplo de uma ficha agregada OK então, ah, por causa do tamanho da, das telas, então às vezes ah, as desagregações ficam muito apertadas, o que acaba ah, criando algumas dificuldades de visualizar a informação que que, que, que temos na, na restante tabela. Então, ao clicar nas setas, nos ajuda a diminuir o tamanho da, dos indicadores, dos, dos, dos elementos e dados, para facilitar aquilo que é a dimensão da, das tabelas. Ah, na verdade, isto já, já vem desde a duas ou uma versão anterior, mas o processo de, de, de, de, de, de resize, né? de, de, de ajustar a tabela, foi, foi, foi, foi, foi melhorado. Ah, fora isso, nós também temos... Nós também temos uh, a opção de poder mostrar as unidades uh, selecionadas ao abrir a, as, as org units. Uh, antigamente, ao, ao pesquisar, uma, uma, uma unidade sanitária uh, não fazia referência a que distrito ou a que região esta unidade sanitária aparece. Então, nesta nova versão, ao pesquisar, uma, uma, uma certa unidade sanitária, ele mostra toda a, a hierarquia de onde se situa ah, este mesmo... este mesmo, ou esta mesma... Ah, esta mesma ordem. Deixa-me só, talvez, mostrar aqui. Vou entrar no registro. Então, eu posso querer filtrar por uma unidade sanitária específica. Então, eu posso filtrar aqui. Então, ao, ao, ao, ao, ao filtrar, ele vai mostrar em que distrito está e em que local ah, específico está. Anteriormente, ele poderia apenas mostrar. Então, a forma de, de, de, de, de visualização alterou um, um bocado. Ah, esta é só uma, uma questão da, da interface que, que, que foi melhorada. Né? Então, outra coisa em relação ao ocultar o botão de gravar, se o formulário não for editável, isso também é feito na parte da, da administração, pode-se ocultar o, o botão de gravar se o formulário não for editável, de acordo com o tipo de, de atualizações ou ah, para, um certo, para um certo programa. Também ah, houve um ajuste em relação às barras de navegação. Ah, existe uma diferença entre as barras de, de navegação do de um programa Tracker e um programa de eventos. Então, com esta nova versão, há um ajuste, visto que a maioria das funções que são feitas no num programa Tracker agora permitem ou são possíveis a serem feitas também num programa de eventos. Nós podemos ver aqui embaixo as barras de navegação. Temos aqui a parte das notas a parte dos, dos indicadores ou dos feedbacks, a parte dos relacionamentos. Então, se entrarmos para um, um, um, um programa, de evento, nós também podemos nos deparar com, com com exatamente o mesmo timeline aqui embaixo, a parte das notas, dos indicadores e também a uh, e também a questão as notas, né? Então, o timeline foi, foi, foi, foi ajustado ah, para não ter assim, digamos que muitas, muitas, muitas diferenças. Ah, outra funcionalidade ligada ao. à ao, ao, parte da Android, na verdade, que é praticamente a última, a última componente é a parte da, das análises, desde a versão 2.5, que nós temos aqui a incluídas a questão das análises. Atualmente, é possível fazer análises offline no, no, nos dispositivos e nas versões anteriores não se tinha a inclusão das, das legendas. Então, as legendas que são inclusas para certos indicadores, atualmente já é possível refletirem também nas, nas análises offline, nas análises offline. Ah, nós falamos acho que também na, nas, nas últimas versões que estes, estes indicadores ou essas análises offline são configuradas ah, usando o aplicativo de, de, de gestão do, do Android e que depois ah, podem ser disponibilizadas ah, aos utilizadores da, da componente Android. Talvez para mostrar um bocadinho como é que essas análises são refletidas. Nós temos aqui uh, o device. Deixa-me só mostrar aqui, para estes casos de malária. Nós temos aqui embaixo a parte da análise. Então ele vai me mostrar aqui a uh, estes, estes indicadores que já foram previamente criados e com uma certa uh, coloração que na verdade é é, é, um, é uma legenda que foi aplicada para o contar uh, os casos uh, de malária então nós aqui já podemos aplicar uh, estas estas legendas anteriormente só teríamos uma tabela uh, como esta sem sem a, a inclusão de, de legendas e para para terminar, né? na verdade, este aqui era o, o, o, o, último, o último update ou funcionalidade de, que foi atualizada na, na versão 2.6. Uh, queríamos, queríamos agradecer, na verdade, a paciência, principalmente para essa componente do Android, que tivemos algumas dificuldades com o com cabo, com a internet mas acho que deu para ter uma ideia de, daquilo que foram as novas atualizações aí ah, como estas atualizações podem beneficiar a ah, algumas implementações ah, muito obrigada não sei se temos aqui algumas questões mas em todo caso este vídeo estará disponível no YouTube vejo que tem aqui algumas algumas algumas questões como temos na verdade, nem temos tempo, já estamos um bocadinho atrasados, mas se tivermos aqui alguma pergunta, eu acho que pode ser colocada e vamos uh, esclarecer. Passo a palavra, quem tiver é só levantar a mão.